Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Aqui é Heverson da RM Multicel E vamos gravar mais um vídeo aqui, deixar aqui para vocês como dica, tá? Uma dica muito boa que a gente vai né, aperfeiçoando com o passar do tempo Então a gente vai melhorando e a gente quer passar essas melhorias para vocês também Tá bom meus queridos? Desde já, peço que comente nesse vídeo, compartilhe, deixe seu like E eu espero que ajude você, tá bom? Que Deus te abençoe de onde quer que você esteja, onde quer que você esteja vendo esse vídeo aí. Um abraço, vamos lá. Retirada de botão, power, volume mais, menos, de placa. Com ferro de solda por cima, por cima, é uma, uma, eu não vi esse vídeo aí no YouTube, pode ser que tenha, né, não tenho certeza, mas assim, é uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês, eu tava aperfeiçoando, né, e eu senti uma facilidade grande, então eu vou passar pra você aí, beleza, meu querido, ó, isso aqui é uma placa sucata, tá bom, eu vou mostrar aqui que esse botão aqui, ó, ele tá legalzinho, tá vendo, ó, dá pra apertar, dá pra... Utilizar em outro lugar, em outra placa Então vamos lá rapidinho nesse vídeo, sem, mai sem mais demora, sem enrolação Pouco de pasta aqui, ó Vou ligar meu ferro de solda Aqui a temperatura é de 450 graus Meu bacon 950D, ferro ótimo E vou mostrar aqui pra vocês essa dica aqui Esse vídeo vai ser bem rápido, tá bom? Ó, esquentou o ferro, passei aqui o fluxo, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou chegar com o ferro aqui, ó, desse ladinho dele aqui, ó. Tá vendo que eu não estou encostando aqui no, no botão, tá? Então começou a brilhar a solda, ó lá, ó, brilhou, você já vem aqui com a pinça, ó, ó, lá, tirou. Ó, que maravilha, tá vendo? Tirou o botão, depois você dá uma limpada aqui, ó, nessa solda, toma cuidado com os componentes em volta. Tirei o botão aqui, ó, beleza? Aí eu vou deixar ele aqui de lado aqui, ó. E vou mostrar pra vocês pra gente colocar ele também. Ó, vamos dar uma limpadinha aqui. Ó, você dá uma melhorada nas soldas, tá vendo? Se for o caso, você passa a malha de soldadora. Ó, vou passar aqui pra gente retirar um pouquinho do excesso de solda, ó. Olha lá, passou a malha aqui, ó. Malha não tem segredo também não, gente. Deixar ela aqui, ó. Limpou, Tá vendo? Aí agora a gente vai colocar esse botão. Eu vou posicionar, deixa eu pegar ele aqui. Posicionar o botão aqui para vocês verem. Como vai ser fácil também de colocar. Então assim, ó. Deixa eu pegar esse carinha aqui. Vou colocar o botão aqui, ó. Tá vendo? Eu vou posicionar o botão aqui, ó. ó como vai ser fácil também para a gente colocar ele. Tá bom? Deixa eu ver se estão pegando legal. Tá bom. Ó. Posicionei aqui, ó. Ó. Posicionei o botão. Aí eu venho com o ferro de solda, ó o que, que eu vou fazer aqui agora, ó. Quer ver, ó. Ó, eu vou parar o ferro de solda no mesmo lugar, tá vendo? Ó lá. No mesmo lugar, ó. Dá uma mexidinha aqui, espero amolecer a solda, ó. Tá vendo? Nesse, nesse ponto que ele tá aqui, ó. Já começa a brilhar. Olha lá, o botão foi sozinho, vocês viram? Que maravilha. Ó, tirei. O botão foi sozinho, gente. O botão foi sozinho. Ó, essa dica que eu vou deixar para vocês aí. Deixa eu dar uma limpada aqui agora. Ó, vamos dar uma boa limpada aqui, ó. Olha lá, vou secar um pouquinho. Ó, viu aí? Olha lá. Botão perfeito, sem danificar, sem agredir a placa do cliente, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, ó. Perfeito. Depois é só dar uma um, uns pontinhos de solda, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Dar uma reforçada aqui no terra e já era, quer ver, ó? Deixa eu melhorar aqui. Ó ah lá, ó, tá vendo? Só dar uma reforçadinha no terra aqui no, nos positivo e negativo. Na fixação dele e já era, vem com ferro de solda aqui, ó. Mas essa dica é só para você ver para retirar esse botão aqui, ó. Sem agredir a placa do cliente, sem danificar o botão, o botão tá perfeito, ó. O botão aqui a gente utiliza em outra placa tranquilo, beleza? É uma dica aqui do Heverson da RM Multicel, essa equipe aqui que está aqui para servir vocês, beleza pessoal? Que Deus abençoe. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa o seu like aí para que a gente possa né, alcançar aí, é, mais inscritos, ajudar e abençoar mais pessoas. Deus te abençoe, um forte abraço.